Parece o que bota... Foda-se... <risos> me... é e contrário. esta merda tem o contrário... Foda-se... É mafiato, é tudo ao contrário... mesmo. Como é que é a malta do aço como o prometido é devido estou aqui na minha reta secreta do aço tenho aqui o meu equipamento de gravação e o que é que eu tenho aqui? Aqui, tentar abordar o carro, mostrar o carro, o melhor que a gente conseguir. Vamos começar a nível de exterior. Exterior? Então começamos já mal. Temos aqui 55 ou ponto GT? Temos o para-choques do 55. A exótica já é do ponto GT. pois... Pá, o... estamos a falar de um ponto GT. Vai, vai, vai, vai. Olha o gajo, olha o olha o gajo, olha o não, não, não, não, não, não, não. Nem tem força para a maluco, isto parece um barco mesmo. <risos> já foste. Eu nem a mão de mão, esta é merda ainda. ainda, ainda que, de tal, Estou... e a manete! parece um caralho calçado, não. não. Já que estás a falar da mecânica. Já que estás a falar da mecânica, passamos para a mecânica. Aí há mecânica. Bem, de nível exterior estávamos mal, agora mecânica ainda vamos estar pior. Primeiro, já viram isto a trabalhar? É o motor rega. estamos nas obras. Eu já tive um, eu já tive um ponto GT, como todos, já morreram. O pessoal é que não O primeiro é de arrancar, oh, oh, oh, oh. Patinou, patinou um bocadinho e assim de abaixo, quando agarrou, agarrou a estrada e assim de abaixo. <risos>